E aí pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, e mais uma viagem para fazer uma prova. Dessa vez eu vim para Florianópolis, Santa Catarina, para fazer uma prova um pouco diferente do que vocês estão habituados. Eu vim fazer o Iron Man. Pois é, tamo no chão aqui agora galera. Tomei de chegar em Florido, Olha lá. Agora vamos para aquele momento de desespero, de agonia, para saber o que, que aconteceu com a minha bicicleta. Ah moleque, graças a Deus, ó. Tá inteira, vamos pro hotel agora. Ii! Saí aqui do hotel, já dei uma ajustada na bike, a bike tá tudo certo, tranquilão. E agora vamos dar um pulo lá na feira pra fazer o check-in, pegar as coisas, o número e blá blá blá blá blá Pronto, vamos lá no check-in. Então vamos nessa, galera. Mochilinha na mão. Tá tudo aqui dentro. Vamos ver o que que tem nessa feira aí pra gente dar um rolé. Vamos ver se tem algumas coisinhas aqui possam ser útil. Valeu, abraço! Agora, eu gosto de usar esses óculos aqui pro treino. Sabe o que eu gosto? Que ele encaixa perfeitamente na minha cara, então tá tudo certo. Não encontrou óculos, não tem pra que ficar mudando não. Gente. Vamos lá. Pronto, peguei meu óculos. E ó, nada de ficar testando coisa nova no dia da prova, viu? Bora! Cara, tava de bobeira ali no quarto, fazendo nada, já olhando o treino, um monte de coisa. Aí eu olhei pro espelho e vi essa cabeleira toda. Bora dar um tapa nesse troço. Tapa no pompom feito, vamos nessa agora na padaria. Com o meu negocinho aqui. Desci ali pra fazer uma corridinha agora, pegar uma esteira tranquilão, sem chuva na cabeça. Só o IRONMAN BRASIL que permite, soltando no trotezinho aqui, na cena. olha quem está do meu lado aqui, o Vera, Rodrigo Lobo, ganhou tudo ano passado, nada bem sabendo quando fez. Depois de encher o bucho de macarrão, ainda tem espaço para um sorvetinho, e até coragem de encarar uma fila, olha E aí galera, bom dia, tô caindo aqui mais ou menos no horário da prova pra saber a orientação, a questão do sol, onde é que o sol vai bater Aqui não é bem o lugar onde vai ser a prova, prova é muito... mais pra lá, não tem orientação das boias, fazer aquele treino e tudo mais que seria melhor já tem a boia para se orientar, mas é mais para sentir o mar ver como é que nesse horário o mar, o fluxo da água, a maré tá puxando como é que o mar tá empurrando, se tá... Atrapalhando muito, mas tá uma piscina, cara. E o sol tá atrás da é tudo pra atrapalhar Não merece, dá uma nadadinha só pra soltar, relaxar a musculatura e descansar. E aí, galera, depois daquela nadadinha tranquilona, boiando, sentindo o mar, vendo como é que tá, agora vamos testar a máquina. Porque eu cheguei aqui até agora no meio de bike. Vou dar um rolezinho na bichinha, faz um tempo que Vamos curtindo o clima aí, galera. Agora eu não vi. Muito obrigado. Imagina. Esse tá... pauzinho preto caiu, agora eu não vi. É isso aí galera, estamos chegando aqui, ó. Vem comigo, você vai ver como é que funciona esse tal de bike check-in. Já passei ali, a galera já confirmou o número do meu braço da bike para ver se tá tudo certo. Vamos nessa, vem junto. 12,85 Agora os que estão ali, se precisar um pouco, eu acho que eu vou botar pra cá. Aqui é o lugar da bike. Pegou aqui e saiu pra lá. Saiu pra lá. Ficou bom, ficou bom, correr pouco com a bike. Mas Eu tava ali verificando, né, meus pneus, se eu encher agora, se eu não encher. Aí eu vi que o meu pneu de trás, ele tava um pouco mais murcho que da frente. Eu tinha enchido ele hoje de manhã, né? Essas horas que é interessante você já verificar tudo, né? Aí eu encontrei um rasguinho. Aí eu, caraca, meu irmão, será que esse rasguinho tá saindo alguma coisa? Olha lá. Peguei aqui com os mecânicos da prova super Superbondi pra tirar esse rasguinho, porque em algum lugar tá vazando esse pneu. Mas é, galera, bike posicionada. Só pegar ela aqui e sair correndo com ela pra lá e pular. E 180, vamos nessa. Hora de deixar as sacolas. Mesmo... Não botando tudo aqui na sacola, eu já posso deixar aqui algumas coisas que eu ainda tenho acesso a elas amanhã de manhã. Só na sacola branca eu trago as paradas. Os númerozinhos estão separados. E meu chip está me esperando chip. aqui. Pronto. Você vai ali do seu chip e naquela saída ali para a tenda, tá? Não. É a ordem das suas sacolas. Primeiro é a mochila vermelha da de corrida e a é da, bike, e não, é da bike. É, a ordem. A ordem pra colocar. <risos> ah, valeu. valeu. valeu. Beleza? Obrigadão. Vou botar aqui as paradas e já vou lá. Beleza? Valeu, cara. Boa obrigado. Falou. viu aí? então Vamos nessa. Vou botar essa sacola aqui vamos validar o chip. Pronto. Deixei o capacete lá também na sacolinha. Tava pensando em deixar, não ia. Acabei deixando. Tá tudo lá. Capacete, sapatilho, escambau. Trouxe pra não chover. Vamos validar o chip agora. E agora, amanhã, 4 e 30 qualquer coisa, a gente tem acesso aí à sacola. E vamos que vamos! Vou descansar agora, né? Depois, uma corrida perfeita. Um abraço, galera. E aí, galera, bom dia. Estamos aqui chegando na transição. Bora! as garrafinhas aqui, a minha comidinha minha garrafa d'água para colocar na bike as mochilas aqui, as sacolas tá vendo aí? sacola e vamos nessa então, estamos aqui terminando já botei a garrafinha a outra garrafinha, prendi minha sapatilha aí, já peguei lá a sapatilha calibrei o pneu tava em torno de umas 80 libras agora tá em 105, pra ele ficar cheio esqueci minha sacola ali e vou buscar <risos> vamos nessa galera! A tensão tá grande, todo mundo concentrado aqui. Céu, a lua, bora, tá chegando a hora. Bora. Cara, tirei aqui da sacola tudo que eu vou vestir agora, que eu vou usar para não esquecer. Já coloco tudo isso e o que eu tenho que levar ali pro, pro, pra sacola de corrida, que ainda é a, é a minha vaselina ali. E o stride eu vou botar lá pra não esquecer. Então arranca tudo da sacola pra não esquecer da parada. você sempre esquecer alguma coisa, né? A gente evita. agora né? vamos botar essa roupa. embora Primeira parte aqui. A roupa, eu já larguei de novo minha sacola ali. Organizei. Botei lá a vaselina. O stride no pé. Do tênis. Vamos nessa. Pra não dar risco de dar errado. <risos> É exactly. <laughs> Bora, bora! Fala, Cleiton, a gente está em Florianópolis. Olha o Andrei vindo aí. Bora, Andrei! Bora, Andrei! Ficou bem, ele saiu. Vamos, Andrei! Finalizada a prova do Ironman Brasil, já passaram todas as etapas, já peguei até minhas coisas que eu havia deixado para trás depois da prova. Um evento fantástico, é muito bom. É bem legal o clima, como que aqui o cantinho de Florianópolis, Juderei aqui, tudo vira para a prova, a galera na rua. Bom, quanto a minha prova, eu já vim sabendo que eu não ia poder puxar muito, em termos de performance mesmo. Meus últimos 40 dias, assim, que são os cruciais assim, para a prova, foram bem atrapalhados. Tive diversos problemas aí para treinar, sem cabeça para treino e tudo mais. Onde eu acabei resolvendo vir, pensei 20 mil vezes em não vir. Mas eu falei, ah vou. Vou justamente para curtir o evento, para ver o movimento, a galera na rua, essa energia, para ter essa experiência, que é bem legal, muito mais do que só ir rápido demais. E também, claro. Vim para fazer o que, que eu posso fazer, que toda prova é um aprendizado, a gente tem sempre alguma coisa para aprender. E essa prova não foi diferente. <risos> aprendi muito. Na natação, mais uma vez, aprendi a ter que colocar a roupa direitinho para não atrapalhar no meu nada, para eu conseguir desenvolver bem a minha abraçada. Aprendi a tomar porrada na cabeça e continuar nadando. <risos> Você toma umas porradas ali na, na água, às vezes. Mesmo com a, a largada tendo sido dividida, escalonada, você ainda toma umas porradas, galera, na mesma velocidade, você não vê o cara, o cara não te vê, passa por cima, dá uma afogada, isso tudo a gente vai aprendendo. E assim, fiz a minha natação ali dentro do... um pouco acima do que eu tava prevendo e fui para bike, tranquilo, suave, vamos pedalar, sabendo que eu tinha que fazer um pouco menos de força porque o meu volume foi muito pior do que nas outras vezes, então eu não podia fazer muita força. Com a perspectiva de chegar na corrida e pelo menos fazer uma corrida digna, fazer uma corrida boa, tranquila coisa que eu não tinha conseguido fazer em Cozumel na minha prova anterior em novembro. Aí fui pro pedal, tranquilão, suave, os paralelepípedos aqui do, do começo, aqui em Jurerê, fizeram a minha comida espalhar pela minha bicicleta toda, a, bicicleta, a comida fica na garrafa, ficaram tripidando, aí ficou espalhando um monte de açúcar pra tudo quanto é lado, ficou grudando no meu braço quando eu tava pedalando, tudo, e quase metade da comida foi embora. Mas não deu problema não, deu tudo certo nesse sentido. O único problema mesmo que deu na bike foi que o meu câmbio parou de funcionar, faltando 40 km para acabar a prova. Ele já não subia, o câmbio é quem muda a marcha, então eu já não subia para a marcha grande nem descia para a marcha pequena. E no momento que ele parou de funcionar, ele estava na marcha pequena e ali no cassete intermediário, ou seja, na hora que eu pegava uma reta, que dava para acelerar, botar uns 40, 50 por hora, eu não conseguia passar de 30, porque eu botava giro, giro, giro, só que minha marcha estava muito leve. E na hora que eu pegava uma subida, tava pesada demais. Então, acabou que eu perdi um tempinho na bike também, perdi um pouco de força, que acabou desgastando muita energia, porque eu parava de pedalar e fazia muita força. Mas eu ainda estava com a perna, sentindo que a perna estava leve, apesar disso tudo. Entende? Não tinha sentido um grande peso. Aí fui para a corrida. Fui pra correr, eu saí pra correr, devia ter mais ou menos umas 6 horas e 10 de prova, 6 e pouco. Então ainda dava pra fazer o que eu tava pensando que ia fazer, que era minhas 9 horas e 20 aí. Só que aí na corrida, cara, eu investiguei o melhor tênis, eu investiguei a meia, o escambal pra resolver o problema que aconteceu comigo em Cozumel. Coloquei um tênis a mais no Special News, foi até isso que eu fui pegar hoje, aqui no encerramento do evento. É, o tênis e meia seca, tudo mais, para trocar o, no meio do caminho se tivesse algum problema, mas eu não queria ter problema, eu tinha testado tudo, mas cara, deu problema, no, tive que parar no Specialized no 14º quilômetro, estava imprimindo um bom ritmo, estava vindo bem, tudo tranquilão, só que aí o pé começou a me encher o saco de novo, a fritar, ainda tem que entender que processo é esse, ainda tem que aprender com isso. Parei, troquei o tênis, peguei um tênis sequinho, tudo mais, taquei vaselina e, cara, doendo, doendo, parei no meio do caminho pra botar um pouco mais de vaselina que eu tinha levado junto comigo. Aí, sarou um pouco no meio do caminho, só que aí depois começou a doer de novo, que bateu o desespero, tirei tênis, comecei a... vou correr descalço, meu! <risos> Só que o chão tava ruim na hora que eu tava descalço, eram umas pedrinhas e tava doendo mais ainda, meu pé já tava doendo pra caceta, imagina. Aí botei o tênis, caminhei mais um monte. Aí eu não, vamos correr um pouquinho. Quanto menos tempo passar na maratona, menos sofrido vai ser, né? Aí fui conseguindo encaixar, até que chegando ali naquela fase dos 3km pra acabar, né, quando você chega no 39, meu irmão. Ah, dane-se a dor, cara. Foda-se, vai doer, mas vamos mais rápido. Que dói mais, mas dói por menos tempo. Aí acelerei o passo, consegui botar ali os 4,20, 4,10, fechando ali em 4,5 no último, no último quilômetro. E chegando do jeito que eu queria chegar. Era cansado, exaurido mentalmente, fisicamente, meu irmão. Cheguei, desabei. Agradeci e. Como eu falei para minha filha como minha filha fala, vai com tudo, papai. E eu fui. São pequenos erros que às vezes você está com a cabeça meio assim, no pré-prova. Você tem noção, eu esqueci de trazer meu cinto de número. Eu tive que comprar aqui o um cinto para botar o um número. Mas é aprendizado. E a gente leva e a superação e a experiência da prova, de dentro da prova, do evento, é isso que a gente leva, a gente conhece, a gente sabe mais, é conhecimento. E conhecimento... Ninguém leva de você, ninguém rouba de você, isso é o único. Cada um tem sua experiência. E valeu muito a pena ter vindo aqui, ter passado por isso tudo. Mesmo não tendo subido no pódio, mesmo não tendo conseguido vaga no mundial, que isso eu já vim para cá sabendo que eu não ia conseguir. E, mas foi legal, fechei 9 horas e 28, fiquei em 15º na categoria 35-39, uma das mais fortes aí do, do triatlon e de todos os esportes de endurance, né? Por assim dizer. Foi bem bacana, foi bem bacana, valeu a pena. Pensa até em voltar aqui em Floripa ano que vem, mas tem muita água para rolar. Eu vou dar um tempo aí desses esportes mais longos, quer dizer, dos triátomos. Mas vamos ver, vamos ver. O que eu não quero é ficar parado. Tem que manter o movimento, né? Saúde, física e mental é em movimento. E vamos nessa. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos, lado a lado, rumo a corrida perfeita.